Olá professor Luiz Carlos aqui é um prazer ter você aqui nesse vídeo e hoje eu vou falar sobre existe remédio para a cura definitivamente de ejaculação precoce muitos homens passam por problemas na hora do sexo por gozar muito rápido alguns nem chegam a penetrar e já estão gozando então se você tem passado por esse problema e essa situação constrangedora tem lhe atormentado Fica comigo nesse vídeo até o final que você vai aprender como solucionar de vez esse problema. Neste vídeo mostro um remédio que pode acabar de vez com o seu problema de ejaculação precoce. Assista e nunca mais passe por esse constrangimento. A ejaculação precoce não se resolve com remédios, pois os remédios camuflam e jogam o problema para frente. A ejaculação precoce tem solução e se resolve de outra maneira. Atendo homens com problemas no sexo há aproximados 15 anos, e nesta trajetória já atendi mais de 10 mil consultas, e por ver isso todos os dias acontecendo, posso afirmar, não é com remédio. Qualquer homem pode controlar sua ejaculação, basta usar a técnica certa. A solução para a ejaculação precoce não está nos remédios. Cuidado ao tomar antidepressivos, na tentativa de regular a ejaculação precoce vai regular a ejaculação e muito provavelmente desregular outras coisas no organismo se você já recebeu antidepressivos para tratar sua ejaculação precoce ou sabe de alguém que toma este medicamento este vídeo é direcionado exatamente a você antidepressivos fora M criados para combater a depressão e utilizam para ejaculação alguns profissionais costumam receitar antidepressivos para controlar a ejaculação e eu lhe digo não existe no mundo, até hoje, remédio criado pela indústria farmacêutica que resolva de forma realmente eficaz a ejaculação precoce, ou seja, a solução da ejaculação precoce não está nos remédios. Refeitos dos remédios receitados para retardar a ejaculação Os efeitos dos remédios muito receitados para retardar a ejaculação, que são os antidepressivos é que eles retardam a velocidade de algumas funções do organismo. No entanto, não interferem somente na ejaculação, interferem em outras áreas da vida deixando quem o toma em estado alterado de percepção das coisas, dos momentos, das dores, mas também dos prazeres. Como solucionar a ejaculação precoce? A solução para a ejaculação precoce é com profissionais treinados, com técnicas específicas e exercícios que farão você controlar sua própria ejaculação, por exemplo. Profissionais especialistas em sexualidade são treinados e especializados em resolver problemas no sexo. Se você quiser resolver, com a técnica correta e profissionais especializados e competentes, se resolve de fato, definitivamente. Eu vou te dar duas dicas que vão te ajudar, porém a primeira dica não vai solucionar o seu problema, sim vai apenas amenizar paliativamente a ejaculação precoce. Vamos às dicas. Dica número 1. Pomada Lidocaína. Esse produto vai tirar realmente essa sensibilidade e você vai poder fazer a penetração e não vai sentir esse desejo rápido de gozar, porém. É fundamental alertar que os gés anestésicos podem até evitar a dor, mas, em contrapartida, também fazem com que você não sinta prazer no sexo. Antes da relação, você vai ter que limpar o pênis para que não fique nenhum resíduo, porque se a pomada chegar à vagina da sua parceira é ela que vai perder a sensibilidade e não vai conseguir ter orgasmo você vai ter que aplicar 30 minutos antes da relação sexual a pomada e seguir massageando até sumir 10 minutos antes tem que limpar então por isso no meu ponto de vista não vale muito a pena já segunda dica eu recomendo que você faça um processo natural a forma como que eu vou passar aqui agora para você resolve definitivamente não é como a pomada lidocaína esse processo vai resolver Vou deixar o vídeo para você aprender o processo de como resolver definitivamente esse problema de ejaculação precoce, que é a segunda dica. Tá aqui na descrição do vídeo, clique nesse nesse link que você vai direto para outro vídeo, que vai estar tá te ensinando. Se gostou do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Desejo sucesso para você! E não se esqueça deixei o tratamento que vai resolver de uma vez por todas, sua ejaculação precoce. O link do vídeo com a segunda dica está abaixo no primeiro comentário. Agora é com você, valeu!